Me parece, tropa, que é muito fácil ganhar uma eleição. Mas é muito mais complicado se manter no poder. A Dilma está aí de prova. Foi venceu duas vezes. E mesmo assim não conseguiu se manter no poder. O Dilma sabe que pode chegar a vez dele a qualquer momento. Ainda mais com o Congresso e o Senado pegando fogo com essa eleição que nunca na história do nosso país teve tanta tensão da própria população. A esquerda está completamente despreparada para a era digital. Eles sabem disso. Então, eles precisam articular de todas as formas a internet, a mídia podre, tá? a, o, os esquemas com os partidos que eles têm, com a pressão do ministro da STF mas eles não têm nada orgânico, eles não têm o que a direita hoje tem, uma pressão popular. Agora, olhem a declaração do Bolsonaro, que parece que deu uma cansada nessas férias, né, e foi lá e começou o que eu acredito que vai ser uma série de encontros, com o Bolsonaro, que vamos sempre trazer aqui para vocês, tá? E, claro, lá nos Estados Unidos, nada daqui, tá bom? Vamos ver o que aconteceu na notícia. Em seu primeiro evento público, desde que deixou o Brasil e foi para os Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também conhecido como nosso eterno presidente, tá? Eu vou chamar assim, que não gostou, tudo bem, me processa afirmou que o novo desgoverno, né? Vou falar eu aqui, desgoverno, mas ele falou governo, tá? Do Dilma não vai durar muito tempo. Oh, really? Por que será? Não é mesmo? São ameaças? Oh, o Bolsonaro, tá falando que tá ameaçando. Vai acionar o gabinete do Ódio, é? Pô, sobrou alguém, velho. Todo mundo censurado, as empresas, todos jornalistas falidos, certo? Conseguiram acabar com todo mundo, né? Calaram outros deputados que agora não podem fazer nada a não ser, talvez, puxar uma tag. E agora? Certo? Vão calar mais quem? Quem que Bolsonaro vai acionar no Brasil para ativar o modo turbo das tags? Sobrou ninguém. Baniram todo mundo. E mesmo assim a tag continua em alta, velho. Rogério Marinho, sim. A esquerda nem sequer sabe quem é Pacheco. Eles tentaram, como eles viram Rogério Marinho, sim. Eles falaram Rogério Marinho, não. É, mas não sabe nem quem estão votando Não sabe nem como funciona Estão perdidaços Então por que será que não vai durar muito tempo, hein? Cheio de escândalo Aí, o presidente fez uma espécie de palestra ao público presente Em um restaurante na International Drive Uma rua muito frequentada por brasileiros Sem um tema pré-definido Ele discorreu sobre suas opiniões e avaliações A respeito dos fatos recentes no Brasil Em uma delas disse que se o atual governo seguir nessa batida desses 30 dias, não vai durar muito tempo. Bolsonaro chegou ao local do evento com meia hora de antecedência e atendeu uma fila de admiradores que queriam tirar foto com ele. Na apresentação, ciente de que era observado por um público diverso, ele disse que não falaria nada polêmico. A imprensa está aqui esperando uma pequena frase minha para fazer um tumulto amanhã, quarta-feira, mas não terá esse prazer. É, e mesmo assim, vocês acham que eles vão tentar fazer tumulto com o Bolsonaro falando que o Dilma não vai durar muito. É golpe! Ele está falando que vai dar golpe! Estou com medo de golpe, estou é. com medo de golpe, não vou Estou você, Tudo tem democracia, tá bom, gente? Tudo depende dessa bendita aí eleição do Congresso... É, vamos lá, Senado e deputados, vamos, bora. Tá? Esquece, não vai votar errado não, que a direita vai cobrar. E aí, certo? Atento às disputas no Congresso Nacional, o palestrante Mito falou sobre a importância de eleger em Rogério Marinho a presidência do Senado nesta quarta-feira. A disputa é contra o senador Rodrigo Pacheco, que é apoiado pela base governista né, do Dilma. Segundo Bolsonaro, a vitória do correligionário é importante para manter o equilíbrio político em Brasília. Tenho certeza que o Marinho vai ser eleito, disse ele. Ai, mano, é tudo que a gente quer, velho. por favor, Bolsonaro, nos ajuda o Congresso. Nossa, se isso acontecer, vocês conseguem imaginar se isso acontecer? Eu não consigo imaginar, porque eu já tô assim, não sei criar esperanças mais, tá bom? Já tomando muita porrada, muita censura, muita para-cara... Deixa, tá bom? Eu vou continuar acreditando Mas imagina Tenho certeza, disse ele, que o Marinho vai ser eleito O Bolsonaro sabe tudo Como é que ele sabe? Como é que ele sabe disso, hein? É o gabinete do ódio? Ai meu Deus Processa ele, impeachment, tá impeachment Ele não é mais presidente Deixa ele falar, calma <risos> Questionado sobre as próximas eleições Diz que não morreu para a política Ele lembrou ainda Que se tivesse morrido com a facada em 2018 Fernando Maldade teria sido presidente ele está dando vexame agora no Ministério da Economia. Imagine na pandemia, ironizou. O restaurante foi fechado apenas para apresentação. O ex-presidente falou por pouco mais de 20 minutos. O evento durou cerca de 1 hora e 30. Na plateia estavam figuras como Alan dos Santos e Paulo Figueiredo, dois aí completamente censurados, né mesmo, que desapareceram da história, na internet, né? Tudo isso é questão de tempo. Ninguém morreu. Certo? Se a pessoa ainda está pensando, ela está se expressando. E essa expressão vai continuar sendo propagada. Cadê? Qual que é o crime? Qual que nós cometemos para 2020? Simplesmente sendo todos perseguidos até agora. Né? O crime de falar o quê? Foi por causa da Bolsa Opio? Foi por causa que eu fiz uns memes usando né, crimes de associação... Dá um nazismo do Alexandre de Uglante. O que foi? O que eu fiz de tão terrível assim? Eu acho que até hoje o medo deles é que as pessoas descubram. E aí ferrou completamente. Então o bolso tá aí, super mega ultra popular. Daí vamos aqui ao Twitter, aos assuntos do momento, não é mesmo? Horas. Um Renascencio World Tour, deve ser coisa de K-Pop, Tom então Brady da NFL. Oh, mas o que é isso? Que tag é essa? Rogério Marinho, presidente. 7 mil tweets. Certo? Sem parar a campanha. Tiraram todo mundo das ruas. Pensaram, ah, esse povo aí nunca mais vai conseguir protestar. Eles vão ter medo de causarmos lá e alguém quebrar alguma coisa e culparmos todo mundo. Tudo bem. Eu acho que vai ser um bom tempo até alguém se manifestar novamente com segurança, certo? Mas aí que outro espaço cibernético sobrou aí, né, para todo mundo? O Twitter. Então você, minha querida Titi do Zap, que antes estava lá nas ruas, é muito importante que você vá para o único espaço possível agora. As redes, esses senadores estão passando, independente do resultado que venha, não estou aqui comemorando antes da hora não, mas é incrível a quantidade de pessoas engajadas, quantidade de tweets, quantidade de senadores recebendo telefonema, coisa que nunca aconteceu nesses mais de quatro anos que muitos estão lá, né? outros ali de carreira já. Nunca viram algo na vida deles De receber né? Ô, sou eleitor aí do seu estado Você não vai votar no cara não? Não vai votar no Rogério Marinho não? Porque o voto é público, certo? Não é escondido lá, como tem uns pilantra querendo fazer Vai ficar todo mundo sabendo, meu parceiro E por último, gente né? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários Apoie o nosso canal Muito obrigado aí por todo o seu apoio A Sexta Rifa já está rodando E até a próxima Tchau, tchau